difícil. Né? Mas, então, me fala aqui, quantos anos nós somos amigos? Tem mais ou menos 40 anos. Ô, uh, rapaz, você fala assim, Sabe, mas eu pessoal. em todo Eu entrei na da... presbiteriana, o senhor já estava lá na presbiteriana. Na né? presbiteriana, né? Tem mais ou menos 36 anos. 36 anos. Me conta aqui um pouquinho, quem são os seus pais? Então, meus pais são falecidos, né? Nós somos uma família humilde. Meu pai, eu te... É de Caça, natural de Caça, Minas Gerais Minha mãe é de Capetinho de Minas Gerais Fala o nome deles é Ana Maria Vilela e Benedito Alves Vilela Benedito Alves Vilela irmão seu, quem são? São Carlinho Vilela, Lazinho Vilela Aparecida Vilela e Vilela E eu O seu nome? Tirado Dito Vilela Dito Vilela, mas qual que é o seu nome? Beredito Villela. Benedito Vilela Vilela. Benedito Ô Benedito, esse Vilela seu, você conheceu o avô? Vilela? Conheci meu avô Vilela Como que chamava? Vovô Lourenço Vovô Lourenço Vilela E a sua avó? Conheci também, parte o pai, né? Como que chamava? Josefa, Josefa Vilela Vilela O que que você é desses Vilela da, da dona neném do, do seu emílio? É, do seu Emílio Emílio Gatti ali da dona, Lá da igreja Dona meu, Neném eu, eu não tenho conhecimento Quem, quem tem mais conhecimento da família É meu irmão mais velho lá assim. Quando o vô Lourenço era visto Ele vinha passear aqui É, porque a dona Neném é dali de Cássia É, de Capitinga, fazenda deles e a, É Vilela E a minha, a minha, minha vovô, O vô Lourenço ia pra lá Eu acompanhava ele então o Lazinho levava ele para lá Então o Lazinho conhece mais o povo, a família Vileiro do que medo e da, poucos E da sua mãe, qual que é a família dela? Ana? É, a minha mãe era, Nós mudamos sobre o sobrenome dela Porque ela tinha dois sobrenomes, né? Certo. De família Humilde nem o maior registro tinha, então era o sobrenome, dela era Parreira. Parreira? Ela tinha um Parreira, não tinha nada a ver com né? sobre o sobrenome do, do, do pai, que eu, eu não conhecia o meu avô é, materno, nem minha avó materna. Como que eles se chamavam? Não, não, não lembro o nome. Irmãos da sua mãe, quem são? Irmãos da minha mãe, é. Sebastiana. Manifestantes reivindicam Basquei que? Domingos de Basquei que? Pedro que tirasse aquilo do mercado, que Esses são Parreiras. Então, cada um tem um sobrenome. Cada um tem um sobrenome. É ali de Capitinga. É de Capitinga. Do O seu pai é de Cássia. Irmão é Irmãos do seu pai, você não falou o nome deles. Os irmãos do O nome do pai. É. Que assim todos eles foram no Goiás, né? No interior. Fala o nome deles, então, pra gente. Maria de Lourdes. E mais quem? 59 dias. Tia Fia. Nós fomos Você conhece eles todos? Conheço todos eles. Quem participou dessa que coisa boa. E vocês preferiram vir para Franca e outros foram para Goiás. É, naquela época tava estava desbarvando o Goiás. Não, que região mesmo. de Goiás? Fica na lateral de Goiânia ali. Sentido na BR 070, na, na GO 070. É, indo para Itaberaíbe. A cidade qualquer, que cidades e umas. Aqui em Franca Famosa, tem muita gente Famosa, dessa Goyabira. região lá, Goiabeira. É. É. É. É muito, muito parente. Tem muito um parente filho. lá. Ô, ô, Dito, você tá gravando? Me... Eu tô gravando eu tudo, a sua história. história. Eu vou colocar lá no vídeo. Nossa. Aí estou chamar você. Olha só, eu sou, sou, sou, sou parente desse eu cara, moço cara, aí, viu? Estou falando mentira? Ô, ô Dito, me fala mais um pouquinho. É, você já falou dos seus irmãos. E agora, e você, casado? Solteiro. Solteiro. Mora sozinho? E trabalha com o quê? É, eu. Cara, cara, eu cara, cara Trabalho tudo bom, eu faço comida, faço é. mosca, pão recheado... Eita, é, por isso que você tá recheado mesmo. E bom hein? E bom hein? Isso é coisa boa. Você está gravando o Estou gravando tudo. Ah, é uma história. Tá. Que, que eu faço. É uma história de pessoas. Como é o seu caso. Eu, eu posso publicar isso lá no meu canal? Tem é, muita gente da igreja. A senhora não falou